da minha placa. Ora, passando para a controladora, aqui por cima é onde eu vou ligar os meus esques aqui nestas portas e alimentar a controladora. Nesta zona, deste lado aqui, é onde eu vou ligar o vídeo alto e o vídeo in, que é o fio amarelo que sai da câmara e do transmissor. Mas antes de fazer a ligação, tenho que preparar aqui o sistema, que é eu vou virar isto ao contrário, e vou soldar pela parte de baixo por isso, vou virar isto já aqui ao contrário para termos aqui o número 1, aqui, 2, 3, 4, 5 onde eu vou pôr um pingo de solda no 1, no 2, no 3 e no 4 só aqui no S, onde está aqui o S eu vou pôr no S1, no 2, no 3 e no 4 com uma pinguinha de solda, então eu vou soldar aqui 4 fios depois aqui na linha 8 este último que é o negativo e a seguir que é o positivo também vou pôr aqui uma pinguinha de solda aqui e aqui nestes dois também vou pôr aqui uma pinguinha de solda porque este vai ser o buzzer onde eu vou ligar o buzzer e aqui no mais que é aqui no meio vou ligar o fio da tensão da bateria que é para a controladora saber a voltagem que está a bateria e claro e depois também aqui vou pôr aqui no V-Alt e no V-Ina uma pinguinha de solda onde depois vou ligar aqui no IN a câmara e no Out vou ligar o transmissor e destas soldas é o que é preciso só agora, por sempre um bocadinho de pasta de solda isto ajuda bastante aqui no IN e aqui no Out Ora, agora vamos começar o processo Vou dar aqui os pinguinhos de solda. É que essa é a primeira. Aqui a placa. deixar assim uma bolinha. Um. No dois. Aqui no três. No quatro. Aqui. No mais do 8, no menos do 8, atenção, não entre em erro. que Este mais e menos é aqui do bip destes dois. O que conta é que neste canto, na fila do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, aqui o de baixo é o menos, o do meio é o mais e o de cima é o s que é o sinal. Agora aqui é o mais do bip. O menos do bip ali o vídeo alta o vídeo ina e aqui o mais da bateria Ao fazermos isto, temos de ter cuidado que deste lado, isto vai passar para este lado. E podemos estar a dar cabo que do sistema, estar aqui a unir, sem querer. Por causa da gravidade veio para este lado, temos de ter cuidado com isso Agora, eu tenho aqui assim estes fios, e isto vai ser o que vai ligar a placa controladora. Isso é a minha placa. Vai ficar nesta posição. Os fios vão passar aqui por baixo. E eu vou ter que dar um bocadinho mais de fio que é para quando quiser fazer manutenção, tirar isto aqui. Por isso eu vou cortar os fios todos por aqui. Pode ser por aqui. Ora, isto guarda-se sempre, porque possa ser sempre preciso para alguma coisa. Ora, vou tirar isto aqui de baixo. Há aqui fios a mais, que eu não preciso. Este preto vou tirá-lo. Vai ser preciso para outra coisa, aqui, vou usá-lo para outros fins, descarnar aqui as pontas, passar um bocadinho de pasta. Voltamos aqui. Vamos soldar o laranja no número 1. Eu vou soldar deste lado. o roxo vai ser o número 2 o amarelo vai ser o número 3 e o verde vai ser o número 4 agora está saudado aqueles 4, quatro vou pegar em mais dois fios eu vou usar um preto e um vermelho vocês podem usar outras cores eu é que tinha cá disponível o preto e o vermelho vai ser o negativo o preto e o vermelho positivo. Agora vou soldar aqui o mais no mais do canal oito no menos do oito. E tenho aqui os últimos dois fios onde já começa a me escassear as cores, por isso o meu amarelo vai ser o meu positivo e o preto o negativo, o GND. Onde irei usar estes dois fios? O buzzer. Neste caso vou ligá-los no bip da placa. No biper. Agora é ligar o menos no menos. Vai ser é o meu preto, vai ser no menos. Está. E o meu amarelo vai ser no mais. Porque eu já não tenho mais fios vermelhos. Acabou a parte de acrescentar fios. Agora vamos ter que saldar estes fios à placa distribuidora e vice-versa. Vou aqui a câmera, que eu agora não vou precisar dela. Para isto depois no final irá ficar assim. Frente. Os fios do biper vão lá para a frente. Vai ficar alguns assim. Então depois este é colocado ali. Fica com alguma margem. Tem que ter aqui atenção. Por causa que vai encostar aqui em cima. E depois a placa fica de lado. Puxar um bocadinho. vir aqui para a frente. Eu vou só pôr aqui a placa que é para ter um sítio para apoiar a placa. Este fio vou ligar aqui no V+ Ora, um já está. A partir de agora a placa já faz parte do sistema. Já está um fio ligado e já não sai sem tirar a solda. Os segundos fios são estes dois. Eu vou ter que soldar este vermelho aqui no 5V. Muita atenção nesta hora. Vou ter que soldar este vermelho aqui nos 5V, que é para alimentar a controladora eu sei que já agarrei isto o vermelho nos 5V o vermelho que vem da controladora e vou estar claro a usar o GND no preto entretanto volto outra vez a tirar este porque fiz aqui uma asneira não fiz mais nele, eu quero é isto bem arrumado quero é isto assim enroladinho, este fio andar aqui fios ao salto todos a molhada assim aqui com esta torcida ele fica só a fazer parte para aquele lado para ficar com o melhor acabamento depois não haver fios aqui soltos sem nenhum motivo agora vou outra vez soldar este fio Então neste caso tenho área depois no final vai dar aqui meia volta Isto tem tudo aqui para baixo como tenho fio que sobra consigo tirar a placa toda cá para fora mas ainda faltam dois fios ora o IN é o da câmara o vídeo IN é da câmara por isso tenho que ligar aqui a câmara aqui no IN que é a entrada e o alto e para o VTX já fiz ali as neiras encostei encostei o ferro ali porque que estava a cheirar queimada encostei ali o ferro e já danifiquei ali o conector espero que não tenha afetado e consiga conectar se não tenho que trocar o conector ora, está aqui o alto está aqui o In neste momento tenho o drone todo soldado ora isto vai tudo aqui para dentro isto vai aqui tudo para dentro este fio vai para ali puxar este fio para ali agora vamos ligar aqui os ESC's. Ora está colocado ora eu tenho estes dois aqui tenho que os de proteger ainda ainda tenho que soldar aqui o viper e dar-lhe aquele aperto, gostoso, agora tenho que conseguir, aqui o maior vai ser o mais, que é o meu amarelo, agora vou colocar aqui uma manga retrátil, na ponta, e cortar aqui mais um bocadinho, agora chegar aqui um bocadinho de solda, onde o mais, que vai ser neste caso o meu amarelo, é aqui no maior, feito, Todas as soldas já estão feitas. Como vem a pescar. O bi para funcionar. Agora vi que isto está a funcionar, não queimou, não adotou fumo. O que eu vou fazer agora é proteger esta parte de trás. E como é que eu vou proteger isto? Eu vou usar cola quente. Vou pôr um bocadinho de cola quente sobre as soldas. Que é para os fios, quando andar aqui assim a mexer para trás e para a frente. Não partir os fios, não partir as soldas e por causa das umidades não passar qualquer tipo de, um, de umidade uns um para as outras soldas e assim fica as soldas protegidas agora vou colocar só apoiar isto estou lá de cola quente já teve melhores dias esperar que a cola aqueça Ora, já dei a cola já temos cola quente e agora tenho que conseguir pôr sem desmontar aqui a máquina A ideia disto é tentar proteger aqui ao máximo as soldas. Agora, virar isto ao contrário. Os fiozinhos todos no sítio. Eu tenho que ter cuidado para não estar a trilhar os fios. Deixar a fiarada toda para dentro. Para não ficar presa. Eu disse que ela não ia ficar presa, mas já está aqui o fio preso. Ali, ali, está, ali atrás também está fixa, já podemos fixar agora a placa. Vou dar aqui um aperto, é isto, é para isto não desapertar em voo. Está bom, já está fixo. Vou voltar a encaixar aqui isto. Sem estragar. Está fixo. Vou colocar a câmera. E hoje ficamos por aqui. Não percam o próximo episódio. E até já.